Ai, ai ai ai olá movimento tudo cem por cento não me surpreendo se disserem sim Cheguei eu lamento não é mau o intento Mas levanto o dedo pedem rápido o fim Vê se o conhecimento o estagnado no tempo Eu já não aprendo e era parte de mim Ter aquele momento em que eu cultivo um membro Através de poderes que eram vindos de ti Mas super heróis que brincam aos cowboys Eles não fazem doidóis são só muito lame Sem dinheiro esses bois não são nada só tois E sem ter tois são o Bruce Wayne, parecem todos sóis, presos por anzóis. Se matas mas não mostras, não jogas o game. Tem de parecer que é nóis, mas tu só te destróis. Vives pela codeine, mas não morres bem. Uh. Os dentes de ouro foi um bom investimento. Yeah. Disse eu para a romena no comboio. Devias fazer rap hoje em dia, o movimento não é tanto contigo, tens muito de acessório. Estou por dentro e sustento, é aquilo que aprendo. Melhor que bolso ao peito é um rapper de tira-colo, mais pausa do que flow. É isso que eu vou vendo, mas se eu não invento vou morrer no purgatório. Não me importa o que guias ou aquilo que vestes Farto de turistas, nem guias mereces Não respeito as vias por onde te mexes Os meus estão em pistas criadas sem stress Se visas cantigas, ai pouco-me nas preces. Analisa rimas, nem para isso tu serves Verdades sejam ditas, estás presa a mentiras Plateias engolidas pelos blogs que segues yeah. E o Greenpeace ameaça-me não da minha laia <risos> Ambiente sus, sempre foi a minha praia. É pena eu escrever em Maia que eles escalavam um pirâmides para me ver a moldar Fire. Fire, que até o Lawyer é um liar. O mano fuma um caia, já quer ser o Snoop Lion. A cena é que eu curto rap. E do like me Pensas que eu fico chateado sem ter o um nome na line-up? Não. Eu já não me importo para mim, é só ótimo viver uma vida sem olhos em mim Se for eu no meu bloco, quando rio ou choro, encolho os ombros e digo enfim Se tu estás no teu bloco de fones, imploro para deixares a lua dizer-te assim Filho, vive do foco, porque quando eu toco é mágico Não vou gastar o meu latim não. Obrigado rappers, I can feel you too Juntei tantos ADNs que me sinto miútuo. Mas este ADN é meu e não há mais nenhum. Levo um tubo de ensaio para conseguir fazer mais um som. Microfone, check, one two, one two, som. Conheces isto de algum lado? Não. não. E a mim, conheces-me de algum lado? Bro, tenho esqueletos no armário e é a maldição do meu dom. Batuques na porta de madeira maciça, pedem-me a batida ou pedem-me saída, mas depende da de ir ou se eu solto a rima e, ironicamente. Eu não controlo a minha dica, no estúdio só posses, capela dos ossos. Se eu abro o armário é para poder pôr lá mais corvos. Jesus loves you, escrito com cortes, e quando abro os braços que possam voar mais corvos. Uou. Que eu vejo tudo, eu ouço tudo, o aposento, o all father. Sem barras minhas, estás à espera de Nárnia. Eu não dou atenção a quem não vê para além da área. Se queres a realidade, não faças sons, vai mudá-la. Uh. O único a saber que o hip hop cura o trauma. Não conta a ninguém como é que ele me limpa a alma. A forma como equilibra os padrões da minha fala e impõe me no meu lugar quando a boca não se cala. Não tenhas medo, eu deixo sempre uma pegada Querem jogar a apanhada espectómetros na rua Usa bem o teu radar, estou para além do normal Se começas a crescer muito para além da tua altura É bom teres um ego, mas se ouves um eco É porque estás cego ou tens paca para follows Nós vamos solos, viajas no universo Em que guerras de estrelas agitam os polos E vocês perguntam Will there be a tomorrow? Por consequência. Música de merda igual a resistência. No ataque à Skynet é preciso paciência. Há demasiados clones formatados pela ciência. Testes falhados, o mercado cospe e pensa noutra forma de arranjar o próximo gajo que se venda. É um ciclo, é um circo. Mas na minha essência, aquilo que eu sempre tive foi respeito à audiência. Yeah. Os palcos que eu piso com um piso ou descalço não tem clima, de festa é um clima nublado, não há stage fright olhos só para o Donnie Darko e mais que uma plateia, esqueletos no armário. Queres um obrigado? Estou a trabalhar para ti. São dias que eu tiro para poder olhar por ti. Sai dessa caixinha, apoderaram-se de ti e sem margem para pensar já não te conheces a ti? A consciência leva-me lugar? Onde só eu existe e que me faz entender Se não vou pertencer, não me vão aceitar E se me vão aceitar, poetas vão morrer Acontece que amanhã já não se lembram do teu sound Metade da cara queimada, I'm the hound Mais que underrated, promessas que não quebres Estão coladas ao meu verso e isso chama se chama-se underground yeah. Se há coisa que eu não perco é o norte na ideia Nada me desvia do meu rumo e bons marus morrem por um canto da sereia E se não são serenatas no entro No cabo das tormentas há um gigante que passeia Só ouves uma voz de fundo Dilúvio, dilúvio, dilúvio Ou não tivessem um distúrbio? <risos> Espera, eu não tenho um distúrbio Mas pessoas acham isso piso Mas eu vou fazer o quê? Não tens lugar no meu mundo, o verso é profundo Eu não vou desapontar quem comprou o meu CD Querida, mudei o Raptuga! Boa, fez! Mas eles vão maquilhar-te para aparecer na TV! E quando eu digo maquilhar-te é a rima que não parte, que eu prefiro estar de parte, mas a dar a letra! Vê! So what se eu não tiro dinheiro nenhum disto, tenho casa e serviço, pinheiros e nudismo, família e amigos, ter amigos é magnífico, saúde não está boa, mas a missão anula isso, é hipócrita não submisso, assim me concretizo que eu sou pouco dobradiço no que toca o equilíbrio, se não houvesse um tipo como eu cá neste sítio, bro. Olha, possivelmente havia outro. Now, stay in your motherfucking lanes. I will throw some paper airplanes, who am I to judge, who am I to blame, hey man, sou o Skeletor neste ganho, eu sempre soube no pain, no gain, eu a pain já tenho, mas o meu gain é só uma fame que eu nem sei de onde vem, mas, ei, hey, vou ser o feijão verde na borda do teu pleito, ok? Faz mal, irmão. Eu também não curto de ervilhas. <risos> Afinal, curto. Mas era só para a comparação. Se eu não gosto de ervilhas, eu não cozinho ervilhas. Tu cozinhas feijão verde que depois vais dar ao cão. Esperem. Um segundo para a reflexão. Mas os esqueletos já são pensam num intervalo. Sei que não falei em vão. Foi só mais uma lição. O cenário sempre foi para quem estivesse interessado. Esqueletos no armário. The W. Fadas! Fars! Fars! Fars! Tá fluindo. É okay. Não vamos. wow acho que foi, mano. Eu quero ver isso.